Uma pessoa é assassinada a cada 10 minutos no Brasil. Em 2013, 2.212 pessoas foram mortas pela polícia em todo o país. Foram mortos por supostos confrontos. Um problema reconhecido pelo Estado brasileiro. O caso dos nossos filhos foram todos executados covardemente, brutalmente, pela polícia. Em nome do Estado. As polícias brasileiras mataram 11.197 pessoas, enquanto que a dos Estados Unidos levou 30 anos para atingir quase o mesmo número de mortes.